Olá, no vídeo de hoje vou colocar o setor no frame, fazer a ligação do mesmo a APM e ligar pela primeira vez uma bateria para ver se está tudo ok. No final do vídeo, se gostaram, demonstrem. Compartilhem com os vossos amigos, para eles também terem essa mesma informação. E se não forem subscrever, é só subscrever, assim ajuda o canal a crescer. E bora montar o drone. Eu vou usar o receptor mais pequeno e o mais simples desde o início que estou a usá-lo e não tive qualquer tipo de problema que até tem duas antenas grandes nunca tive falha de sinal Também posso usar o receptor o IA6B que é a versão superior a esta como também posso usar o IA10B é até usá-lo aqui no meu Racing. Portanto estes três funcionam aqui perfeitamente. Este aqui uso. O IA10B uso como rádio ao freemoeira. E dá jeito de ter mais canais no rádio depois seguramente. Mas para o início. Estes dois fazem bem o serviço. Ora, eu vou usar o mais simples, desde o início que estou a usar o mais simples e não tive qualquer tipo de problema. E vou usá-la onde? Nesta zona. Vou usar aqui assim nesta zona, onde vou aproveitar aqui as hastes do, do drone e aplicar as antenas assim, por aqui as antenas. A ligação do receptor é entre aqui e esta zona aqui da controladora, aqui esta zona. Aqui é que eu tenho que ligar o setor. Ora, vocês já viram o um barulho. Porque eu meti aqui velcro. Usei este tipo de velcro. Cortei uma fita. E colei ali. Isto já é velcro com cola. Para adiantar trabalho. Colei ali aquele que faz os picos. E aquele que é macio. Colei-o neste lado do setor. Onde se eu, clico, se eu pôr aqui. Oh, fica aqui 5 estrelas. Assim, se futuramente quiser trocar o receptor, é só chegar aqui. Muito simples. Assim, isto aqui no sítio. Assim, o mais perto possível. Fica aqui 5 estrelas. Onde depois vou aproveitar aqui esta zona. E depois vou meter mais umas abraçadeiras. Para ficar bem agarrado. Num trova. O ideal mesmo é ter assim em ver Ficar as antenas em um formato de V. Que é para poder apanhar o sinal de todos os ângulos. Agora vou ligar o receptor à controladora. Há muita maneira de ligar. Com este receptor não posso usar o PPM encoder. Vou ter que usar vários cabos para fazer a ligação aqui à controladora. E como é que eu faço a ligação? Não se esqueçam. O preto é para fora. E aqui no canal 1. Coloco aqui o fio. Aqui na controladora, também o preto é para fora. coloco ali o fio no canal 1. E assim, o canal 1 já está ligado. Podia agora fazer assim para eles todos. O canal 2, 3, 4, 5 e 6. Ligado também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, para pôr alguns fios, para não usar estes fios todos. O que é que eu costumo fazer? Ligo, em vez de ser ou algo como está este, vou ligá-lo atravessado. Aqui este branco vai ficar encostado a este branco aqui, e ligo neste, nesta zona Pronto, e assim consigo ter 4 canais ligados usando dois fios. E o que é que eu faço deste lado na controladora? Como fiz o branco, como o branco aqui está encostado a este branco. Tenho que encostar este branco a este branco. E fazendo o mesmo sistema. Aqui no S. Que é o sinala. Vou meter o branco encostado no branco. Pronto. E assim tenho os 4 canais ligados só com dois fios. Depois. O resto dos canais. É ligado normalmente. O canal 5. Vou ligá-lo normalmente com o preto para fora e aqui igualmente, canal 5, ligado com o preto para fora, canal 6 igual, canal 6 igual com o preto para fora, aqui confere, e aqui deste lado na controladora, o 6, o preto para fora. Pronto. Apesar que vou ligar um sétimo na controladora ligar o número 7 só na controladora com o preto para fora e vou ligá-lo para quê? Futuramente posso precisar do canal 7 e troco o 6 por 7 sem estar a precisar a desmontar isto porque depois quando levar aqui a tampa torna-se mais complicado eu conseguir tirar e pôr os cabos. Por isso agora encaixo aqui o seta Posso nunca precisar deste 7 aqui. Porque este 7 eu não vou ligá-lo a lado nenhum. Simplesmente vou deixá-lo aqui arrumado. Futuramente, se quiser fazer um autotuning, que é ele automaticamente fazer as configurações dos PID. Desencaixo aqui o canal 6. Encaixo aqui o canal 7. E depois no meu rádio, canal 6, é a ordem para fazer o autotúnio. Mas isso é futuramente e não é para já. Mas já, já fica o fio aqui no sítio. Já aqui fica o fio na controladora. Se eu precisar no futuro, já lá está. Pronto, os fios estão ligados. Não há muito mais a falar sobre eles. Como podem ver. O primeiro... Está todo preenchido. O 2, 3 e 4. Estão com aquele sistema de atravessado. Do carro ficar atravessado. Depois o 5 e o 6. Estão como o primeiro. não se esqueçam. No... Tem que ficar igual ao primeiro. O preto sempre para fora. E aqui na controladora. O preto também tem que ficar para fora. Antes de dele... eu arrumar aqui a fiarada, vou só aqui fazer um pequeno teste, ligar aqui uma bateria, e ver se isto não deita fumo, este barulho foram os escos. a controladora está ligada, está ali o... a luz vermelha a pescar, e a verde está acesa, o receptor está a pescar, Fica Se ficasse essa luz contínua é porque eu tinha o rádio conectado, mas não o tenho. Agora vou dar aqui um jeito desta esta fiarada toda e já volto com isto já tudo bem arrumado para depois fazermos mais testes e ligar o resto que falta à controladora. Já aí uma pequena ajeitada aqui aos Apertei aqui os 5 canais. Deixei o sexto e o sétimo canal apertado sozinho, que é para depois quando quiser fazer a alteração é só encaixar, encaixar está feito. Aqui atrás apertei-os aqui nesta zona. E para ficar aqui, aqui soltos. Que é por causa das vibrações não passar para a controlar. Enrolei aqui os JST. Já está aqui com outro aspecto. E até já.